Tese, o coração da redação praticamente, né? Acho que eu não fiz nenhum outro vídeo aqui para vocês aí específico assim só sobre a tese, mostrando exemplos de tese, como ela funciona. Então hoje a aula é sobre a tese para vocês, vem comigo. Oi, red é alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Redação Online e hoje a gente vai falar então sobre a tese, né? Que é tão importante que daí ah, o rumo da sua redação, o posicionamento, a sua opinião sobre o que você vai falar. Vou aproveitar que eu tô aqui com vocês Eu pedir para você, claro, deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal, né? Toda semana tem um vídeo novo para vocês. Aqui embaixo, nosso link do Redação Online, nossa plataforma de correção de redação. E que a gente corrija a sua redação e, e consegue entender os seus erros, o que está que acontecendo e te ajuda aí, então, a melhorar, fazer um bom trabalho, uma redação excelente, porque daqui é assim, do zero ao mil, né? É a melhor redação que você vai poder fazer na sua vida para que você conquiste aí a sua vaga, seja no concurso público, né, no Enem, né? Tão importante para você. E nós vamos hoje fazer aquilo que eu adoro, né? Que é espelhar a tela e olhar alguns exemplos de. Redação. Então, já vou aqui com o meu, é, meu tablet, com o meu iPad, espelhar a tela para que você possa acompanhar comigo essas redações, que foram nossos alunos aqui, bem fofos, maravilhosos, que, que tiraram essas notas máximas. E eu quero mostrar para vocês direto, assim, aqui na tela, olhando já é, como os alunos escreveram. Eu vou mostrar a versão à mão mesmo para a gente falar aí sobre a tese, né? Para começar, Chay, eu quero que assim, vocês tenham uma, uma boa noção de que a tese é o teu posicionamento e ela é o teu coração da redação, né? Muitas vezes, quando vocês mandam redações para a gente corrigir, chega lá na conclusão e eu sempre aponto lá para os alunos, né? Olha, é, falhou a retomada do tema porque não tinha uma tese bem definida. A sua tese é aquele problema que você diz, olha, tem um tema, né? E aqui é meu problema específico e é dele que eu vou falar. Né? Então, eu sempre digo assim, considera a tese como o coração da redação, tá? Considera como o coração da redação. Aqui agora, nessa, nessa redação que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, foi aqui da Alice, vou deixar a Alice ali em cima. Eu quero ler junto com vocês essa introdução. Ela começa de uma maneira muito simples, dizendo que a Constituição Federal, promulgada em 88... Foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Aqui ela dá uma informação e coloca um repertório cultural. Isso a gente já sabe o que acontece quando a gente tem a introdução. Mas a gente tem que achar a tese. Ela vai usar o conectivo, que eu vou marcar aqui em azul. Tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas. Impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil. O que, gera invisibilidade, eu, opa, aqui. o que gera invisibilidade social? Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. O que, que a gente tem aqui de tese? Né? Tese é o assunto principal dela. Ela vai dizer que tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas. Então, a teoria de que todo mundo tem acesso a direitos não acontece, uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir acesso à cidadania no Brasil, o que gera invisibilidade social. Eu tenho aqui, ó a partir daqui... Toda a minha tese. E aí, depois é que ela vai colocar as causas dessa invisibilidade, que seria precarização do trabalho e exclusão democrática. Antes disso, ela colocou repertório, né? Repertório que é tão necessário e a gente indica sempre, tá? Ó, foi muito simples, né? E depois, quando ela retomar a... A conclusão dela, vamos ver se ela retoma a tese? Ó, ela vai dizer assim, ó, lá na retomada, né? Conectivo, nota-se, portanto... Opa, não é essa caneta que, eu que queria. Essa aqui, ó. Tá transparentezinha. Nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência do registro civil. Como aqui... O candidato conseguiu colocar a tese, ele conseguiu retomar a tese, tá? E é essa conexão que a gente faz, né? Aquilo que você coloca na introdução precisa ser retomado na conclusão, tá bom? Percebe que esse coração é o que é o que dá, né, toda a linha de raciocínio da sua redação. A gente vai pegar uma outra aqui. Essa aqui tá um pouquinho mais difícil de ler. Deixa eu pegar uma aqui com uma letrinha bem... aqui, Bem, bem legal para a gente conseguir ler com bastante clareza, tá? Ó, ainda sobre o mesmo assunto, a gente tem assim, ó. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Gracilianos Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiane e seus dois filhos os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e filho mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, a gente vem com a tese. Nota-se ainda a invisibilidade social do acesso de pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse com, ela vem com conectivo. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular, essa é, situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja garantido. Onde aqui foi utilizado a tese? Aqui, ó, trouxe o repertório. Usou um espaço legal aqui para repertório, né? um espacinho maior. Mas usou tudo isso aqui para fazer a base, para explicar uma situação que foi ouvida às secas. E depois disse que nota-se, então, que ainda a invisibilidade associada ao acesso de pessoas ao civil, visto que o problema é negligenciado por diversos segmentos sociais políticos. Como que foi finalizado? Ó, retoma a tese. De novo, vai usar o conectivo, portanto, e aí vem com a retomada da tese. A invisibilidade associada ao registro civil no Brasil precisa ser revertida para isso. E aí começa a proposta de intervenção. Então, eu quero que você tenha em mãos aqui e tenha em, em, na sua mente e entenda que quando eu coloco a tese, a tese não usa palavras difíceis e nada tão avançado assim, porque muitas vezes, ah, mas eu não sei como que eu escrevo a tese. Simples. Você pega o tema e você só ó, detalha mais o tema para tomar a posição, para dizer, de fato, o registro civil existe e ele precisa ser resolvido no Brasil. A negligência do, do registro civil permanece no Brasil e precisa ser resolvida. Tá? Então, explorar a tese, demonstrar que você tem uma tese te ajuda depois a dizer assim, olha para sua tese e acha as duas problemáticas, porque é via tese que você diz assim, pois é, então o que, que causa a invisibilidade é, de registro civil? Quais são as consequências dela? Poxa, talvez eu ache que a causa é que a família negligencia e eu acho que uma outra causa é a falha é, na fiscalização da legislação, tá? Ou não, eu acho que a falha é que os registros e o acesso está no grande centro e afastado das periferias ou áreas urbanas. Causas. Não, Chay, eu quero falar de consequências. Poxa, quem não tem documento não tem acesso à saúde, não tem acesso à democracia. Não quero falar disso. Vou dizer, poxa, quem não tem documento não tem acesso à educação e não tem acesso à valorização do trabalho, trabalho formal. E aí a gente tem como ampliar muito cada tema, tá? O importante é uma tese bem definida para que você possa tá, ter o rumo da sua redação. Lembrando que, sempre, também, a tese vai se unir com a sua conclusão. Depois, lá na conclusão, você sempre vai iniciar com o um conectivo. E depois do conectivo, você sempre retoma a sua tese. Então, a tese A, a espinha, não é aquilo que sustenta, a espinha dorsal não é o que sustenta o nosso corpo. A tese é aquilo que sustenta a sua redação. Então, por isso que é tão importante para você uh, fazer uma boa abordagem da tese, tá? Eu conto com vocês, eu espero corrigir as suas redações. E a gente se encontra na próxima aula aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.